Que árvore que é essa, sabe? Não conheço, não. Bem, tem um cheiro estranho é <risos> que flor parece estranha, que, né? Parece Quaresmeira, é, parece uma vassourinha, muito estranho, mas, mas é, é bonito. O que eu achei interessante que eu tô vendo aqui, que eu tô achando muito bonito é que ali tem um pé de olha só, que delicadeza, não? É ela, tem um ela não tem perfume bem? Não, ela tem, só que é um, um perfume Bom. Estranho Deve ser só para é, a, Aqui, a aqui nós mesmo. estamos Numa região De condomínio fechado De chácaras, então estou vendo aqui já ó, Um pé de Coloral, Coloral. Urucum? É, Chamado urucum Já tem um monte Que já passou do tempo um monte que já... A flor dele é tão bonita, ah, né? A flor que bonita que é. Cheirosa, né? Cheirosa. Essa aí é? Deixa eu cheirar. É. Bonita, né? Ai, cançou o nariz. É, tá a é Achim, na tchim, tchim, tchim! Tem bastante pássaro. É, agora chegamos numa região que já é como assim dizer mais habitável, né? Já vai perdendo a graça. Final de asfalto, eu vou até lá no final de asfalto para poder ver onde vai dar isso. Pessoal, para as mamães que Deus deu o primeiro filhinho, ou para as mamães que têm outros filhos, mas que não conhecem, essa planta chama mentrasto. Existe o falso e o verdadeiro. Esse aqui é o verdadeiro. Por que, que eu sei? Primeiro, que eu conheço o perfume que exala da folha. E pela flor também, eu sei que há uma diferença grande em relação ao falso. Quando Madalena teve o meu primeiro filho, que é o Rafael, ele tinha uma dor de barriga muito forte. Aliás, os três. Os três? Bom, ela é a mãe, ela lembra, né? Muitas cólicas. Muitas cólicas. Aí você pega essas folhas aqui, ó. Não vou tirar daqui, porque não precisa. Pega aí um, umas 12 folhas dessa Pega um copo de água de 200 ml, cozinha. Faz uma infusão lá. Eu acho que é até melhor fazer infusão. Cuida para o bebê tomar. Gente, dá para o bebê beber. Tira em pouco tempo aquela cólica da criancinha. Chama Mentrasto. Entre aí no Google e pesquisem. Para vocês terem mais certeza, tá bom? Dos outros benefícios que ela deve ter. Com certeza. Pessoal, eu e a Madalena andando, né? Resolvemos... Entrar num lugar que eu vi uma placa assim rua, sem saída. Aí eu falei, Madalena, eu tô achando que entre esses dois condomínios tem uma saída lá na pista. Aí nós subimos essa rua aqui, que vocês estão vendo. Deve ter o que Daqui lá, uns mil metros, eu acho. E não é que a, a pista que é conduz para Piracicaba? Olha só que coisa. Colocar esses túneis aqui, em cheio de terra... Porque há um tempo atrás o pessoal passava aqui de moto, ó. Aí eles colocaram isso aqui pra não passar mais, pra não cortar caminho. Opa, deixa eu mostrar aqui que eu achei. Uma centopeia. 60péia. 60péia. Oi, ai, ai, vem cá, nego, vem. Você é doido, você fica. Aí, a centopeia, ó. Olha que bonita. Ela já, já se enrolou. Esperta ela, né? Olha lá violinho de cobra, que nem antigamente eu conhecia. Mas a madrinha está molhando, ver se ela... Olha lá, olha lá, vai, continua. Jogando água nela. Olha lá, ela não gosta de água, não. Bonita, viu? Olha que linda. Briosa. Muito bonita. Ai, que coisa mais... Deus é perfeito em tudo que faz, né gente? Dá uma olhada, vou dar um toque nela, ver se ela vai enrolar outra vez. Mas dessa vez não enrolou não. Você tá querendo né, carinho? Ai, você tá querendo carinho. Tô falando. Tá querendo carinho, nega? Ai, querendo carinho, é. Olha lá, gente, ó. Ai, tô falando. Passando dedos dedo na cabeça dela. Não, não faz nada não. Não, não, tem que ter medo não Ele é muito bonito, gente, ó eu tá vendo que eu não quero fazer mal pra ela Ai, que linda que ela é Vai embora, vai Então, aí, ó Onde é que nós viemos sair, pessoal? Essa pista Indo pra direita aqui Ela vai lá pra Limeira Nós morávamos no bairro Atrás desse, dessa faculdade aqui, ó. Chama faculdade isca. Ali, ali atrás tem um bairro chamado Nossa Senhora das Dores, nós morávamos lá. E aqui atrás disso aqui era tudo cana, só cana. E aqui, ó, essa pista vai para Piracicaba. E vai para um bairro chamado Parronque. Né? E para quem sabe, para quem sabe, nesse cantinho aqui que eu tô chegando. Fica a polícia rodoviária. Escondido aqui. Eles deixam o carro aqui, gente, ó. Olha como eles são inteligentes. Eles vêm com a viatura. Aí encosta a viatura aqui onde eu tô agora, ó. Aqui, ó. Deixa lá nessa sombra aqui, ó. Aí eles ficam escondidinhos aqui, gente, ó. Aqui é 80 por hora, tá ó. Tá certinho. Pessoal. Ó, certinho, pessoal. Eles ficam bem aqui, ó. Aí o cara vem ali, a. 90, 95, 100 Toma uma multinha Paga uma taxinha Fica bem tristinho Olha lá, ó Tá vendo aqui, ó A polícia pega um monte de nego aqui, ó E multa um monte de gente Porque a negada não tá nem aí, ó Tá vendo, ó Aqui é uma pista 80 por hora aí Eles ficam aqui E pega a negada aqui Entendeu? Olha lá, ó. Olha que chique. Olha lá. Rapaz, de bicicleta. Gastando. Oh! Oh! oh, que moto bonita. Uma BMW. Aí, ó. E aí, chegamos aqui em um lugar que eu nunca imaginei. Os belos ali flamboyant o... Retorno pro shopping? É, ali é o shopping. Madalena nunca veio aqui a tempo, a primeira vez, nunca tinha vindo. Ó pessoal, é o seguinte, viu? Eu vou ser honesto, eu não queria sair passear não. Não queria sair e andar não. Eu tenho umas coisas pra fazer em casa, no fim, ó. Ah! Larguei pra lá e vim. De vez em quando dar um tempo pra gente. É, mesmo na cidade grande. Infelizmente, mas. <risos> Ali tem um Aí, shopping chamado Shopping Nações. Fica à direita, mais ou menos um quilômetro daqui, ó. Bom, agora é hora do retorno. Hora de voltar para casa. Deixa eu só filmar aquelas flores do flamboyant. Muito bonitas. Por sinal, ó que linda que elas são. Ó, linda mesmo, né? Eis aí os poetas que nós temos aqui na face dessa terra. O cara escreveu eu e todo ser humanos tudo junto. Ser humanos viemos do pó da terra. Pó da terra. Eu não conheço o pó da terra não. Eu conheço ser humanos. Ser, ser humanos com H. Viemos do pó da terra. E alguém pegou esse muro aqui, ó, e picharam picho Pichomemo. Picho mesmo, cara é picha mesmo. Picho mesmo e não tem boca. Aí escrever ali. O mundo é uma mulher amo vocês. Hã? Oi. Criou o mundo e é uma mulher que chama Que chama Sônia Aparecida do nascimento Como é que é? Mãe, mãe. É. Na ano ah, na Lana e o Aí colocou, criou o mundo e uma mulher que chama é, Sônia Aparecida do nascimento mãe. Cada coisa, né? Ah, a gente vai gravando o que vai encontrando aqui, ó. Isso ajuda a gente a passar o tempo, a andar um pouco, é, perder saúde, perder mal. gordura para quem tem, para quem não tem, é ganhar massa. Sim. Massa magra. Onde está? Ah, é. Saúl. O cara escreveu Salve, É salve, né? Salve! Saúde Bruno. Bruno. É... Está escrito em cima. Ooma? Ooma? Não dá para entender, não. Leva tudo. É, o, cara, o pessoal veio aqui no muro e pichou o muro da... Do condomínio. Só isso. Andando aqui com a Madalena, eu achei isso aqui e mostrei para ela. Ei, pessoal. Quem é que quando era criança... Não vi uma forquilha dessa aqui, ó. Deixa aqui, pô, pô, pessoal, porque eu tô na sombra. Fica ruim para gravar. Aqui é melhor, ó. Quem é que lembra, hein? Meu Deus, eu já arrumava uma forquilha dessa aqui. Cortava no capricho. Pegava uma borracha. Protegia o galho para fazer o quê? E aí, quanto passarinho que eu não matei quando era criança. Rolinha, né? É a rolinha que eu matava, viu, gente? Até eu que sou mulher, matava. É a rolinha. Tem gente que... Na assim. época eu tinha coragem de matar até pequenos pássaros. Eu não, só matava os grandes para mim comer. eu fazia bolinha de argila. Deixava pra secar? Mim, deixava secar. Para mim e meu irmão caçar. É, mas é um tempo bom. Lá na roça ainda tem isso, ainda bem. Olha aqui. Pá. Ele fazia pá? Eu não pegava no, no peito assim do bichinho. É. Gostava da panela. Mas, às vezes até dá uma boadinha assim saía já Madalena, o que você está fazendo aí, preta? Tô... <coughs> Estou... <Re> <coughs> Vai fazer tempo. um buquê? Espera <coughs> relembrando o tempo de criança. Tá vendo essa plantinha aqui, gente? Dá tá para ver bem? Tá então, para ver então, bem. quando a gente era criança, a gente fazia malvadeza com os outros. Quando tinha alguém dormindo, a gente ia lá no mato pegar um desse aqui e fazia bem assim no ouvido. Deixa eu acertar o ouvido aqui. <coughs> Então Oi, isso, é. aí, isso aí é o, é o cotonete de pobre? É, passava, não, passava assim pra assustar a pessoa. A pessoa dá um pulo. assim. Ó. Tô então, vendo aí, ó. Então tava lá roncando e fazia assim, ó. Vou uma coceira. Eu falar pra Não, quer claro não. Não tô dormindo? Ó. É pessoal, é isso aí, ó. lá. Parece um cotonete. É garta, parece uma lagartinha. Gente, peraí, peraí, peraí. Mas a Madalena é apavorada pras coisas, viu? Eu andando com ela aqui descobri isso. Ela, ela não tinha visto, eu que vi. Ó, ó, ó. Olha lá. Olha, olha, olha, socorro. Socorro. até agonia na né, pobrezinha da minha esposa. Não, não me meu Acho que é. Ali mais uma. No arto. No arto. Aí, Aí a sua esquerda. Não sei se é tão boa. Bom, tem mais uma lá embaixo, mas deixa o passarinho. Lá do outro é. lado, lá. Do outro lado. No outro galho. Não, no outro galho, lá do outro lado. Deixa, deixa o passarinho, deixa o passarinho. É. Já comemos manga, agora vamos comer goiaba. Uma pequena volta. Ai, boca uma pequena volta e já encontramos essas bênçãos aqui. Tá boa? Tá boa, né? <risos> mas, Madalena, você tá comendo outra vez, Madalena. Não, não tá boa, não, mas... Dá para comer sim, eu tô vendo que tá bonita. E lá vamos nós. Bom, meus amigos, eu consegui chegar aqui e registrar para vocês o fruto que a gente chama banana de macaco. Eu tive o privilégio de encontrar aqui bem pertinho essa beleza aqui, ó. Ele tá verde, mas quando ele tá amarelo, ele vai ficar um verde mais escuro, vai ficar bem docinho. Aí é hora de ele tá comer. Amarelo quando ele tá maduro. Não, ele vai ficar de, dessa cor aqui, ele vai para um verde mais escuro, um pouquinho mais ah, escuro. Então quando ele estiver maduro, Aí eu falei o quê? Quando ele fica amarelo. Ah gente, perdão. Quando esse fruto estiver maduro, ele vai para uma cor mais escura. Um verde mais escuro. Aí a gente faz assim com o dedo, ó, ele sai tudo na mão da gente. E fica um pendãozinho duro aqui no meio. Esse é o fruto da embaúba. Ou, como eu conheci na minha infância, a banana de macaco. A Madalena me mostrou uma coisa aqui que é bom mostrar também. É, dá para você ver, parece que tem uma saiazinha nele, né? Puxa aí, bem. É, vai... é uma cápsula. É uma cápsula, puxa né? lá. Uma cápsulazinha, ó. olha lá. Olha, olha lá, que, dá aqui dentro do... que é essa daqui que eu vou mostrar agora, ó. E essa daqui, ó, branquinha aqui, ó. Essa daí parece que ela é esse. Tá vendo? Aí o fruto vai sair ali de dentro. Certo? Aí a Madalena tirou. Olha lá, a Madalena tá pegando outra ali, ó. aqui de dentro, ó. Daqui de dentro, acontece que vai sair esses caixinhos aqui, ó. Esse aqui eu achei que tava maduro, tá não. Certo? Meus amigos queridos, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Todas essas mudinhas aqui que eu estou registrando é dessa leucena aqui. Ó. E a leucena, para quem não sabe, com certeza muitos sabem, ela é um alimento para gado. Dado para as vacas que estão produzindo leite da forma correta, ela aumenta a produção do leite. É. E aqui as bagas... Já abriram, e o que acontece, cai a semente, ó, ó, que dentro tem a, a uma Madalina puxou aqui, ó, tem a semente aqui dentro. É, só que aqui já saiu. É, não, acho que não. dá, dá, dá para você apertar essa daí, ó. Olha lá, um monte de semente, olha lá, tá vendo? Essas sementes, vai caindo no chão, na beira de um rio que ainda... Não é um rio limpo, mas não deixa de ser um rio. Tem vida na água. Aí dá esse resultado aqui, ó. Centenas de mudinhas. Só que ela vira uma praga. Daí, onde tem, ela, ela vai nascendo, crescendo e vai fechando uma mata. De maneira que, quem não sabia, saiba que a semente da leucena está aqui sobrando e a leucena... É alimento para gado. Até onde eu sei, só para gado. Não sei se dá para porco, por exemplo, não. E a natureza vai fazendo a própria É, vai. Que judiação, gente. É uma pena ver uma água nessa condição. Meu coração dói por isso. Então, meus amigos, isso que deixa a gente chateado. Ó. Esses lixos aqui, ó que a pessoa joga. E sabendo que na cidade grande tem muito, muita dengue, olha aqui ó, o resultado, ó. Aqui tem três baldinhos, ó. Não, três não, dois baldinhos. Um dentro do outro. Jogaram aqui. Aí, ó. Aí tem sacola, garrafa, copo, isopor. Dá dó, né? Porque Lá, não deveria é, ser é. assim, né? As pessoas deveriam zelar pelo ambiente que vive, né? Garrafa de. Traz, é. tem traz, tem um e aqui tem um caminhozinho. Tá falando pra Madalena que tem um caminhozinho aqui, eu vou até ali um pouquinho mais na frente. Sim, não vai dar, né? Porque ali tem aqui tem um pesqueiro do meu lado direito. Olha a leocena, gente, ó. Isso aqui é leocena. Tá bem molhado, perigoso escorregar, hein? É. Cuidado, velhinho. Tudo bem, qual que é essa planta aqui? Tá subindo nessa trepadeira? É uma trepadeira, Cícero. Ela faz membrar. A jiboia, mas eu não sei e Ela se... dá uma flor, né? Porque eu tô vendo flor dela ali, ó. Se é da família da jiboia. Lá no meio tem flor. Ó. Tem flor? Olha lá. Tá vendo? E aí, gente, ó, tem um caminho aqui que eu não sei pra onde é que vai dar. Não tô armado, mas eu vou dar uma chegadinha aqui. Bom, talvez é o que eu estou pensando tenha. Realmente tenha fundamento. Sabe por quê? Aqui à direita é um pesqueiro, ó. Ó, é um pesqueiro. Talvez esse caminho conduza ao fundo desse pesqueiro. E o caminho vai embora lá. Dá para vocês verem. Né? Essa água está toda, tá toda esgotada. né Ali é um pesqueiro. Dá para vocês verem lá no alto. Tem mesa, tem... Enfim, mas aqui, essa, essa aqui embaixo está abandonada. Dá um monte de patinho lá, Madalena. Olha os patinhos quietos lá. Deixa eu tentar... Gente, mesmo nessa água imunda, tem pato lá dentro, dá para vocês verem, né? Olha lá. A água tá estagnada, tem tem chega a tá verde. Tá, essa água tá, tá até cheirando forte. Isso Olha os potinhos gera, gera muita tênue, não gera? Ah, deve gerar, né? Gente, eu tava desconfiado, mas agora eu vim aqui tenho certeza absoluta. Rasto de capivara, ó. Pra quem conhece, sabe o que eu tô falando, ó. Tá vendo lá embaixo, ó? E vai pra água, ó. Que que tá raso de capivara aqui, ó. E vai lá pra água. É, já foi dito você que o pessoal... Que você... Não, ali ó, enfiado no chão ali, ó. Dá pra você ver certinho é. uma, o raso da pata dele. É. Lá embaixo, ó lá. Já me falaram que eles passando de noite encontrou com elas aqui. Agora eu tô vendo. E lembrei de registrar porque tem vários rastros ali. Ó. Olha o peso dela quando ela desce aqui. Tinha até a amassar o... a planta. Pessoal, eles <coughs> plantaram esses pés de pinhão. Aqui tem um. Araucária? É, Araucária, que seria o nome mais correto outro só que foi o que eu falei aquela vez quando eu gravei com a Madalena eles fazem isso aqui ó só o galho do, do pinheiro bem é coisa de 6 metros de distância aí tá muito perto um do outro planta sem uma noção do que estão fazendo e ali embaixo onde o rio vem ó dá uma olhada lá deve ter sido muito bonito com certeza sim, num passado não muito A, distante. Assou. Açô? Assoreou. Assoreou. é. Eu tenho dificuldade de falar. Açoreou. ó. Dá uma olhada só lá embaixo. Pode ser um barulho gostoso de se ouvir, mas infelizmente, bastante mamona. Tem duas araucárias mortas. Essa araucária morreu. Ali também tem outra que está morta. E aqui tem um, uma planta que dá umas flores bonitas, só que eu não sei o nome. Não sei o nome, não. Estou escutando as galinhas da Angola cantando ali na frente. Madalena está ali, Madalena gosta, né? Olha bem, essa planta aí que dá aquelas lagarras.